Redi, você que fez parte aí da organização do Rio Rock, você gosta de assistir documentário, o que, que você acha da iniciativa lá de Nova York de um cinema só para documentário? É, eles têm mais público, né? Eu não sei se isso vingaria aqui, não, porque quem é que gosta de assistir documentário no, no Brasil, né? Já é difícil, né? O brasileiro não lê, o brasileiro é, é meio ainda mais numa fase negacionista desgraçada que a gente está vivendo. É, mas eu acho que a gente é, é carente de algumas salas assim, né? De, de mais culturais, mais alternativas, né? Aqui em Vitória a gente tem uma sala, se eu não me engano, uma sala alternativa. O resto é aquele circuitão, né? É, é o troço mais mais capitalizado, né? Mais comercial. É, é bem mais comercial. Então, não sei se a gente deveria estar usando horários ociosos desses, desses cinemas né? ou criando coisas, espaços alternativos. A gente tem dois cinemas alternativos. A gente tem o Cine Jardins, que é, é comercial e passa é, filmes fora do circuito, e a gente tem o, o cinema da universidade também, é um cinema grande e o pessoal faz algumas mostras, algumas coisas por lá. É, aqui em São Paulo, a gente tem vários cinemas alternativos. O único problema, que eu assim, o meu preferido, que é parceiro da revista Blog Descalada, que é o Cine Petra Belas Artes. A gente sempre faz lá, a gente é parceiro, a gente sorteia até algumas assinaturas do serviço de streaming do cinema. Então, <coughs> a gente gosta bastante do espaço. E quando tem que assistir algum filme, a gente procura ver se está lá no, no Belas Artes, se não tiver no Belasar, a gente vê lá. Se não tiver, a gente procura onde, onde, que, onde que dá para assistir. Só que o problema é que tem alguns cinemas aqui em São Paulo, que a gente já tentou fazer exibições do Rio Rock, do Freeman lá. É, tem tanta regra e tem tanta má vontade das pessoas que administram o cinema por algum motivo que ainda não me explicaram e gostaria que me explicassem. Que você até desanima de visitar e desanima de fazer alguma coisa lá, porque tem tanta regra é, não explicada que você acaba esquecendo que aquele espaço existe. E aí eu vou lembrar de uma frase da Primeira Guerra Mundial, quando o pessoal estava reclamando da imprensa lá na Primeira Guerra Mundial, aí eu falei assim, ah, às vezes o, os prussianos não gostam da imprensa porque a imprensa às vezes não gosta dos prussianos, é mais uma, não se preocupa com a imprensa porque a imprensa não se preocupa com os prussianos. A frase era mais ou menos isso. Às vezes, tem muito cinema fechando por aí, etc. Às vezes é isso, o cinema não se preocupa com o público, em chamar o público para abraçar o lugar, para ter um carinho com o lugar. E aí o lugar acaba, né? Não, eu vou em outro lugar porque lá é mais fácil, lá é mais organizado, alguma coisa assim. Ah, eu não sei se na época que a gente vive de tanto streaming, tanta coisa acessível na internet, aqui não, mesmo é. no YouTube esse tipo de coisa vingaria, né? teria espaço eu acho que isso tem que estar associado a isso, Sim, eu acho muito interessante, está é associado com algum tipo de evento, por exemplo a gente vai participar do filme né? a gente vai exibir o filme e depois do filme nós vamos ter uma discussão nós vamos ter né? alguma coisa presencial porque senão, eu acho que principalmente aqui no Brasil, o pessoal não vai correr para ver documentários, é muito raro